A nossa energia tem que estar na solução e não no problema. Se você não tentar, como é que você vai saber se deu certo ou não? A maioria sabe o que tem que ser feito. A questão é com que velocidade você vai fazer. O que, que eu preciso fazer para ter sucesso? Não importa se você é um eu empreendedor um médio empreendedor ou um grande empreendedor acho que a primeira coisa é faça o que os outros não estão fazendo na vida a gente pode pertencer a dois times ao time dos mais ou menos ou ao time dos bons, mais ou menos ele come mais ou menos, mora mais ou menos e só reclama da vida, né? e os bons comem bem mora bem, até o Joel falou uma coisa que eu achei sensacional, o Joel J que nosso grande amigo, né? né? ele falou que tem gente que é acha difícil fazer as coisas, difícil é ser pobre, né? difícil é difícil não ter dinheiro para comprar as coisas, difícil não ter dinheiro para pagar as coisas. Então eu falo que é o seguinte: primeiro faça o que os outros não estão fazendo. Simples assim. Depois tem um fator muito importante. Para qualquer negócio ter sucesso, né? eu acho que o empreendedor precisa ter disciplina e foco no cliente. Tem muita gente que vai para os seus negócios e corre de problema e corre de cliente. Muitos negócios que eu tenho, ó, eu comentei aqui sobre as três franqueadoras, mas eu tenho dois negócios que surgiram através de problemas. O negócio que eu tenho, que é uma operadora de de convênio onde eu fundei o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção ele surgiu por causa de um problema que eu tinha o brasileiro ele não tem a cultura de ir ao dentista no aumento só 5% da população vai no dentista uma vez por ano e as pessoas têm hábito de ir ao dentista quando tem problema quebrou um dente está com dor isso não é saudável né? Em pleno século 21 nós estamos falando de prevenção o que que eu fiz transformei um problema uma solução. Peguei esse problema e fundei um plano voltado à prevenção. Depois eu tinha um outro problema com o um sistema na empresa. Eu não consegui achar um sistema que suplisse as necessidades das minhas empresas. Fui lá, desenvolvi um sistema, acabei desenvolvendo uma Ferrari. Hoje eu tenho uma empresa que é a DocBiz, aproximando doutores dos seus negócios, que ela presta serviço para as minhas empresas e para o mercado de saúde e bem-estar. Então hoje eu presto serviço para outras empresas de saúde eu acho que assim, esse foco e essa disciplina, mas o foco no cliente, e eu falo que a nossa energia tem que estar na solução e não no problema Marcos eu vejo na tua fala, eu vejo nas aulas que você dá, tem gente que desculpa o palavreado, fica patinando na merda, e o indivíduo não sai, sabe por quê? porque ao invés dele estar de olho e pondo a energia dela em solucionar um problema que ele tem, ele fica ali no, na miniseira, mas, olha pra você que está nos ouvindo, toda vez que tem uma crise, ou um problema, você tem que buscar continuar caminhando, nem que você caminhe um pouquinho mais lento. Se você parar, quando as coisas voltarem, você volta dez anos para trás, cinco anos para trás, porque você tem que gatinhar de novo, para depois continuar caminhando devagarzinho, para depois correr. Se você caminha na dificuldade, quando as coisas melhoram, ou você voa, ou você corre mais rápido. E muita gente congela, muita gente estaciona, o medo congela muita gente. Aí eu falo, gente, pior que tá, não fica. Tá com medo do quê? <risos> né? Eu, eu <risos> acho que assim, se você não tentar, como é que você vai saber se deu certo ou não? Muita gente que me pergunta assim, ah, eu tô pensando em empreender, tô esperando o dia D. Não, o dia D é agora, o dia D é hoje. Você tá esperando o quê? Né? Você tá esperando porque... As, as crises são cíclicas né? elas vão e voltam a questão é, não adianta você achar que não vai ter outra, vai, é quando vai ter outra que vai ter, vai e eu ainda estou fazendo uma reflexão grande, estou compartilhando isso nas minhas lives, nas minhas palestras e quero compartilhar isso aqui com vocês olhem só, nós passamos aí por alguns problemas nos últimos anos H1N1, né, que a gente toma vacina, nós tivemos aí Dengue, que eu sou do interior de Ribeirão Preto ali, da região de Beirão Preto ainda tem bastante dengue, aí a gente tem uma zika, a gente tem uma chikungunha, meu sogro morava no, no nordeste, lá em Belo Jardim, perto de Caruaru, ele teve as três coisas dengue, chikungunya e zika, quase morreu e agora nós tivemos aí um coronavírus, né? só que é ilusão a gente achar que esse acabou, que nós não vamos mais ter problema para o resto da vida. Então pessoal, a gente tem que se proteger, entender foi mais um problema que nós superamos, um problema gravíssimo, né? Ainda estamos superando ele, mas a gente tem que se fortalecer, né? Porque outros virão. E se cada vez que acontecer alguma coisa, você abandonar o seu negócio, você se entregar, ou você já deixar de acreditar nos seus sonhos, você volta 5, 10 anos pra trás. Aí eu falo que você fica naquela situação, né? Você cresce um pouquinho, volta 10 anos pra trás. As pessoas perguntam pra mim, né? Se eu já passei por dificuldades e a Ares, se eu já pensei desistir? Inúmeras vezes! Mas muita gente deixa de empreender ou deixa de crescer ou alavancar ou expandir os seus negócios por medo de falhar ou de errar. Tem gente que se preocupa muito com o ego, com a vergonha. Ah, mas se eu errar, como é que eu explico para minha família? Ah, se eu falhar, como é que eu fico perante os meus amigos? Eu gosto de dizer que a gente não tem que ter medo de errar, porque errar faz parte do aprendizado. Já errei várias vezes, mas eu muito mais acertei do que errei, então eu falo que o meu, o meu saldo é extremamente positivo e é assim que eu quero chegar ao final da minha vida então a mulher de hoje, de 47 anos de idade, é muito mais experiente, muito mais preparada né? tem muito mais conhecimento e muito mais visão de negócio isso é excelente, mas eu também tenho que me policiar numa questão que é: quanto mais conhecimento você tem, mais exigente você fica e mais burocrático. Então, hoje eu tenho tamanho conhecimento que eu preciso me policiar para que as minhas empresas não percam um negócio chamado velocidade. E vou repetir o que eu disse para vocês aqui durante um período da nosso bate-papo, muito mais importante do que fazer Mudanças que são necessárias, porque Marcos, todo mundo empre todo empreendedor, a maioria sabe o que tem que ser feito. Verdade. A questão é com que velocidade você vai fazer, porque se você demorar demais, pode ser tarde demais ou para você salvar o seu negócio, ou para ele expandir. Passou, alguém já passou em cima de você como um rolo compressor.